Essa música chama-se Quando o Amor Decide e é uma poesia do Wallace Lima. Eu peguei a poesia do jeito que estava e fiz três músicas para a mesma poesia. Três melodias diferentes, três texturas diferentes para a mesma poesia. Começa assim... Ó. Quando o amor vem Não tem para ninguém Até coisas do além Podem acontecer Quando o amor chega Não vem com a razão E só o coração pode entender Quando o amor se expande A paixão surpreende Ata todos os nós e faz no deserto chover Quando o amor decide, não tem contratempos Nem previsão do tempo, que o façam desistir Deixe o amor te guiar Sempre te levar para o exato lugar que você precisa ir, deixe o amor te guiar, ele irá sempre te levar para o exato lugar que você precisa ir quando. Coisas do além podem acontecer Quando o amor chega, não vem com a razão Com a razão e só o coração pode Pode entender quando o amor se expande A paixão surpreende E faz no deserto chover Quando o amor decide Não tem contratempos E nem previsão do tempo Que o façam desistir Deixe o amor te guiar Ele irá sempre, sempre te para o exato lugar que você precisa E deixe o amor te guiar Ele irá sempre, sempre te levar Para o exato lugar que você precisa O amor vem, não tem pra ninguém Até coisas do além podem acontecer, podem acontecer Quando o amor chega, não vem com a razão e só, só o coração pode entender, pode entender. Quando o amor se expande, a paixão surpreende e desata todos os nós e faz no deserto chover. Quando Contratempo, nem previsão do tempo Que o façam desistir, que o façam desistir Deixe o amor te guiar, ele irá sempre te levar Para o exato lugar que você precisa ir Deixe o amor te guiar Sempre te levar para o exato lugar Que você precisa ir Que você precisa ir Que você precisa Que você precisa, que você precisa. Deixe o amor te guiar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 você precisa ir